E aí, tudo certo? Quem é? Deixa eu ver quem é. Meia-noite? É meia-noite? É. Ah, então acertei. Tudo certo e você, Vai ganhar, Vai ganhar um pirulito. É uma estrela. É um pirulito. <risos> pirulito de porco. Eu quero... Eu quero pirulito de porco. Eu não quero Vocês um não porco. chupam pirulito de porco? Ah, não, desculpe. Não, isso aí é outro, outro lugar que você foi visitar. Você é chupou um pirulito de açúcar, não é de, de carne. É outras quebradas. É que eu não sou conhecedor exímio de vocês, né? Quem conhece muito vocês, quem é fascinado pela cultura humana, é o Tranca a Rua, né? Eu, de vez em hum. quando, dou essas brechas. Né? Desculpa aí. Entendi. Mas se você quiser, eu dou um jeito de trazer um pirulito de porco para você, não tem problema. Não, eu não, dou um agradeço, jeito. Agradeço, agradeço. Você agradece a minha gentileza? Eu agradeço, sim. É, eu sou um ser gentil, sou um ser muito amável, afável. E aí, o que, que a gente vai falar hoje? Lisão 168, o curso é milagres. A tua graça me é dada. Eu a reivindico agora. Você está pronto, minha noite? É, espero que tenha alguma congruência. Se salva, né? Hum, veremos, veremos, veremos, veremos. Bom, né? já começa interessante. Olha. Deus fala conosco. E nós não falaremos com ele? Ele não está distante. Ele não faz nenhuma tentativa de esconder-se de nós. Tentamos esconder-nos de Deus e sofremos com o engano. Ele permanece inteiramente acessível. Ele ama seu filho. Não há outra certeza além dessa. Entretanto, essa é suficiente. Ele amará seu filho para sempre. Mesmo quando a sua mente permanece adormecida, ele ainda o ama, e quando ela desperta, ele o ama com um amor imutável. Se você apenas soubesse o significado do seu amor, a esperança e o desespero seriam impossíveis, pois a esperança seria para sempre satisfeita e qualquer tipo de desespero impensável. A sua graça é a sua resposta a todo desespero, pois nela está a lembrança do seu amor. Não daria a ele com contentamento os meios pelos quais a sua vontade é reconhecida? A sua graça é tua através do teu reconhecimento e a memória de Deus desperta na mente que lhe pede os meios pelos quais o seu sono seu sono chega ao fim. Só isso? Não, não, tem mais, eu tô pensando E a memória de Deus desperta na mente que ele pede Os meios pelos quais o seu sono chega ao fim Que sono? O sono da o sono Onde se sonha a ideia de separação? Isso mesmo Sono hum. no sentido de falta de, de força, sabe? Isso, cansaço Hoje pedimos a Deus a dádiva que Ele preservou com o maior cuidado em nossos corações, esperando para ser reconhecida. É a dádiva pela qual Deus se inclina para nós e nos eleva, dando Ele próprio o passo final da salvação. Instruídos pela sua voz, aprendemos todos os passos, exceto esse. Mas Ele próprio finalmente vem, nos toma em seus braços e varre as teias de aranha do nosso sono. A dádiva da sua graça é mais do que uma simples resposta. Ela restaura todas as memórias que a mente adormecida esqueceu. Toda a certeza a respeito de qual é o significado do amor. Deus ama seu filho. Pede-lhe agora que ele te dê os meios pelos quais esse mundo desaparecerá. Primeiro virá a visão e apenas um instante mais tarde o conhecimento. Pois na graça... Vês uma luz que cobre o mundo todo de amor e observas o medo desaparecer de cada rosto, à medida que os corações se erguem e reivindicam a luz como o que lhes pertence. O que permanece agora que poderia atrasar a vinda do céu, ainda que por um instante? O que ainda está por fazer quando o teu perdão descansa em todas as coisas? Este é um dia novo e santo pois recebemos o que nos tem sido dado. A nossa fé está no doador e não na nossa própria aceitação. Admitimos os nossos equívocos, mas aquele que desconhece o erro ainda é aquele que responde aos nossos equívocos, dando-nos os meios para deixarmos de carregá los e para nos erguermos até ele em gratidão e amor. E ele desce para nos encontrar quando vamos a ele, Pois o que Ele preparou para nós, ele, ele nos dá e nós recebemos. Assim é a sua vontade, porque Ele ama seu Filho. Hoje, oramos a Ele, apenas devolvendo a palavra que nos foi dada por Ele, através da sua própria voz, seu verbo, seu amor. A tua graça me é dada, eu a reivindico agora. Pai, venho a ti, e tu virás a mim que peço. Eu sou o filho que tu amas. É isso, minha noite. A tua graça me é dada. Eu a reivindico agora. É. Temos reivindicar, né? Sei lá, né? Cada um, cada um. Re reivindicar. Bom, reivindicar. Re -re, re. re. Re. Quer dizer que você está fazendo de novo, não? Pois é. Olha, olhar a etimologia desta palavra. Vindicar, recuperar o que pertence a, a uma pessoa. Pois é. É meio... É, não é recuperar o que se esqueceu? Por que você Bom, não gosta dessa palavra? Fala a lição de novo. Então, de novo é a tua graça me é dada eu a reivindico agora a sua graça é dada já tá em estado de graça se riu já tá engraçado pronto <risos> certo. Beleza é engraçado. mas essa segunda parte não é a parte onde eu ser Como é que eu dizer? aceita permite é, se a sua graça é dada, se ele aceitou a graça, ele já ri, entendeu? Não tem treta. Entendi. Entendi. Um negócio de treta aí é muito trabalhoso. Entendi. A lição já é autoexplicativa. Eu, eu adorei. Não falei muito, não trabalhei muito. Está tudo dentro dos conformes e do planejado. Tá certo, muito bom. Paz para você, que você tenha uma excelente noite, excelente dia, excelente vida, e que todos tenham a mesma coisa. Pois a graça já foi dada. Gratidão, né, noite?